Se você tem uma empresa e ainda está em dúvida sobre anunciar na internet ou marcar presença no mundo digital, fique atento às dicas de quem entende do assunto. O gerente estrategista de contas para pequenas e médias empresas do Google Brasil foi um dos palestrantes do Sebrae Mais, evento realizado com apoio da FSG durante a Semana Municipal do Empreendedorismo. Acho que é a primeira vez na história em que as pequenas e médias empresas podem bater de frente com grandes empresas que têm grandes verbas publicitárias. Então, se, se a gente vivia num momento em que anunciar na TV ou anunciar no jornal você precisava ter muito dinheiro, você precisava botar é, grandes, grandes orçamentos no, no, na veiculação de um anúncio impresso ou num comercial de TV, hoje a internet veio para mudar um pouco disso. Então, se você consegue anunciar na web, porque você define quanto é, é o seu orçamento, você define quanto você quer pagar pelo seu clique, e acho que dificilmente a gente tem uma maneira tão acessível, uma maneira tão aberta de anúncios como essa pequena média empresa, ou se o, aquele que quer empreender, é, em algum momento ele vai ter que fazer marketing online, em algum momento ele vai ter que vender, vai ter que fazer negócio, é bom que ele comece a se habituar com as soluções que existem na internet para que ele consiga fazer isso, para ele chegar nos objetivos dele de vendas, de negócios, de publicidade. A FSG também recebeu Marta Gabriel, uma das mais respeitadas consultoras em mídias digitais do Brasil e autora de livros como Marketing na Era Digital. hoje não existe estratégia digital sem estratégia de conteúdo. Por quê? Porque quando a gente faz estratégia de mídias sociais, mobile, marketing de busca, o que alimenta essas estratégias é o conteúdo que a gente coloca frequentemente. Então, eu sempre brinco que as estratégias são o coração, mas o que é o sangue que faz isso pulsar é o conteúdo. Então, antes de você fazer qualquer coisa hoje, você tem que entender quem é seu público, que tipo de conteúdo que atrai, em quais redes e plataformas eles estão e produzir o conteúdo adequado para cada plataforma. Então, isso é a coisa número um que a gente precisa fazer para ter sucesso nas mídias sociais e no ambiente digital. Para as empresas estarem presentes, ter uma presença online bacana sem cansar o seu público, primeiro, ela precisa saber em que plataformas que o público está, os interesses que esse público tem para ser relevante com eles e ver qual é a frequência adequada para colocar esse tipo de conteúdo. Então, por exemplo, ó, além da frequência, tem conteúdos que são bons para colocar todos os dias, como no Twitter. Twitter tem esse ritmo mais pulsante. Agora, por outro lado, tem conteúdo que pode ser uma vez por semana, uma vez por mês, como o YouTube. O Facebook, uma vez por dia, é o suficiente, no máximo duas vezes. Então, cada rede tem a sua dinâmica, que é que os públicos já estão acostumados, e o que tem que ir dentro desses conteúdos Depende de cada público. Então, lógico, tem alguns conteúdos que sempre fazem mais sucesso, como o infográfico, o vídeo. Toda a estratégia acaba usando esse tipo de conteúdo. Mas também, para determinado tipo de público, é texto técnico, mais profundo. Então, quem vai determinar o tipo de conteúdo que você deve usar para ter sucesso é o seu público. E quais as redes que você vai usar, depende em quais ele está. E você vai respeitar a dinâmica de cada rede para conseguir ser interessante e não chato, né? Atrapalhar a dinâmica deles. Primeiro é não conhecer seu público. O segundo é falar só de si mesmo, não, não pensar no outro. É sempre lembrar que uma relação o mais importante é sempre o outro, não é você. O terceiro é ser antiético. Tem muita gente, não empresários, mas muitas vezes pessoas começam a reclamar e falar coisas que são antiéticas na, na rede. Então, eu acho assim: se você pensar. Com bom senso, o que não é adequado aqui no mundo físico, também não é adequado no mundo digital. O mundo digital só é só continuação do mundo físico. Então eu sempre falo que o que você não faria ou não falaria na rua, não faça e não fale no mundo digital. O evento trouxe ainda o case da Croa Sonho, uma das franquias gaúchas que mais cresce no país nos últimos anos. O franqueador ele tem que acreditar no, no seu negócio e ser um sonhador. Então acho que a pessoa vai ser a maior vendedora do, do, do business aí. Então, acreditar muito no negócio, ter persistência, né? Então isso é bem importante e tá realmente com uma, desenvolver uma equipe que, que tenha tem os mesmos interesses. E nós estamos contando contando com parceiros extraordinários. Mais de 40, mas eu quero destacar a importância que tem a Faculdade da Serra Gaúcha nesta semana. O, o trabalho que ela está fazendo, a conscientização o processo educacional. A FSG faz questão de ser parceira da Prefeitura e do SEBRAE em eventos como esse. Fique atento ao nosso calendário e participe!